Olá, nós somos a Lista A, Lista Candidata à Direção da Associação de Estudantes e estas são as nossas ideias para o teu futuro académico e profissional. Fica atento até ao final do vídeo, pois temos uma grande surpresa para ti. Achas que as tuas optativas respondem verdadeiramente às tuas necessidades e expectativas? Vamos reformular o tronco optativo, tornando-o mais apelativo e verdadeiramente complementar à tua formação médica. Depois da revisão curricular dos anos básicos, vamos estruturar os anos clínicos. Queremos diminuir o número de alunos por tutor e modernizar o teu ensino. Porque acreditamos nas CCs como verdadeiros representantes de cada ano, pretendemos torná-las oficiais e encontrar um enquadramento estatutário mais justo para todos. Também estás cansado de reunir as informações de todas as disciplinas para te conseguir orientar? Pensámos numa solução, o Documento Único, onde podes encontrar o programa, os critérios de avaliação, os locais e os assistentes das tuas aulas. Uma solução simples para um problema concreto. Estás preocupado com o aumento dos números clausos, com a alteração da prova nacional de direção, com a extinção do ano comum e com a falta de vagas na especialidade? Queremos informar-te, queremos ouvir-te, queremos entender as tuas opiniões. Seremos a tua voz. Como vês, nós vamos atuar em todas as frentes para assegurar que os teus direitos são defendidos. Nós temos boas ideias, asseguramos experiência, fomentamos boas relações, nós auscultamos a tua voz. Mas não nos ficamos por aqui. Somos estudantes como tu e sabemos quais são os teus problemas. Já chegaste à biblioteca do Sexto piso e não tiveste lugar? Já quiseste trabalhar na sala da Alto mas não tinhas espaço suficiente? Adoraste a nova sala de estudos da AE, mas ainda assim, Querias mais? Nós sabemos, por isso é que estamos a trabalhar nesta ideia. A Lista A tem um projeto realista para levar os teus estudos mais alto. Literalmente, mais alto. Queremos construir uma grande sala de estudo. Já adivinhaste onde? Mesmo ali, no novo piso, a sala de luz. No novo espaço inteiramente dedicado a ti, terás muitos lugares e os melhores acessos, 24 horas por dia. Já falámos com engenheiros, arquitetos e empreiteiros e sabemos que é possível. A tua associação está de boa saúde financeira e é a altura de a colocar ao teu serviço. Gostas da ideia? Ficaste a suspirar pela sua concretização? Muito simples. Dias 4 e 5 de junho. Acredita em nós, acredita em ti. Vota lista